Alcatraz. Ai, o Chris. Mas quem um são os Liker? Pareceu a Maria ali. A Maria do Vendetta. Resident Evil, Death Tadinho, meu Deus! Que linda! Que maravilhosa!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 Eu já sou já, já fico procurando data, já. Não tô vendo. Tá, vamos seguir aqui. Ah, tã, tã, tã, tã, tã. Shiosawa visitou Alcatraz. Uns corpos ali. Rebeca!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 de navio, né? Em uma ilha de desespero. Uns leakers nadando. É o né? cara. Ô, louco. O guarda que virou zumbi. Galera toda virando zumbi. Ali parece uma criatura marinha. Não tô vendo nenhuma data, mas tudo bem pra saber quando se passa cara, esse aqui é a Maria, não é? a Maria do Vendetta Resident Evil Vingança pelo menos parece é as criaturas aqui deve ser daquele experimento agora o Chris com a roupa da BSAA Leon na moto, pra variar Chris com roupa de BSAA, Leon na moto nada de novo sobre o sol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 Tá mutado. Tá sem som. Dá uma olhada no é. também. Tudo <risos> Perdão. bom? Tudo certo. Que, que, que, que dia, gente. Uh, e não é nem... Não, não tínhamos nem na semana, no meio da semana ainda, né? Mas uh, a gente tem que falar o que tem que ser falado, não é mesmo? Uh, qual, o, o, qual que é a bola da VSP? Canta aí pra nós. Então, é, eu tava conversando com algumas pessoas...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 ele foi um, um, um jogo baseado num romance de espionagem de um Orson Scott Card. O Orson Scott Card é um, um famoso uh, autor de livros infantos juvenis, teve várias das obras deles uh, adaptadas para a TV e para o cinema, né, o jogo do Exterminador, etc. E o Orson Scott Card ele é duas coisas. Ele é mórmon e ele é, um, um, um, ele é de voga uh, para a criminalização do, da, da, das minorias homossexuais.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 Uh, favoritar a uh, uh, uh, supremacistas brancos, e por aí vai. É a natureza das coisas. Uh, uh, eu também queria adicionar aí a, a lista, uh, duas pessoas que eu a uh, no Twitter e que estão no olho do furacão, são, assim, uh, jornalistas excepcionais, uh, tam, também são britânicas, uh, James e Stephanie Sterling, Uhum. Uh, jornalista uh, wrestler qual que é a tradução uhum. para o português? Lutadora... lutadora de luta livre ou, luta, é, luta livre. ou vale é, tudo é, vale, vale tudo, obrigado, não lembrava disso uh, tem a Laura Kate Dale que é, que, é ajame... que vale tudo e luta livre são diferentes, você <risos> sabe né não, não sei eu não acompanho a lutante. luta livre é tipo WWF <risos> ele é simulado ah, o okay. vale tudo é o vale tudo mesmo que vale até cadeirada no Amiguinho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 Uhum. Uh, eu conheço pelo nome, pelo, pela arroba, talboni. Uh, também é muito interessante de acompanhar pelo Twitter. Uh, e por aí vai, gente. Faça, uh, peguem esse, uh, esse momento para refletir, não em como você pode uh, uh, uh, prejudicar a JK, porque eu acho que a gente tá falando aí de uma figura muito... Uh, uh, muito maior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 postaram, fosse pelo Twitter, fosse pelo Instagram, fosse pelo Facebook, é uma posição firme a respeito da não cobertura desse game ou a não promoção de produtos relacionados à personalidade da JK, porque isso vai atrair bastante a toxicidade, isso vai atrair, vai chamar a atenção de comunidade de, de campanhas de ódio, Tá?